Fala pessoal, então a gente dá continuidade das nossas aulas de matemática básica. Nessa aula a gente vai falar sobre a radiciação. Só que antes, é muito interessante, se você, é, caso você não tenha ainda assistido a aula de potenciação, é interessante você clicar aí no link, assistir, relembrar algumas é, propriedades da potenciação e é, essas propriedades serão utilizadas aqui nessa aula, ok? Então vocês vão ver que a potenciação e a radiciação são operações ali, é, inversas, uma é, na realidade é um complemento da outra. Né? A radiciação, por exemplo, ela dá sentido à potenciação quando a, o expoente, no caso, é, é uma fração, é um número racional. Então, okay, pessoal? então, nessa aula a gente vai ver esses detalhes, vai, vai conhecer também algumas propriedades da radiciação e também o, o processo da racionalização, que é interessante também é, a gente saber... É, transformar, por exemplo, uma, o denominador de uma fração que seria irracional em um número racional. Esse processo a gente chama de racionalização, tá ok? Então, tudo isso a gente vai ver nessa aula. Se você ainda é, não se inscrever no canal, aproveite para se inscrever e também curtir o vídeo, pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Então, vamos lá, pois o tempo está correndo. Vem comigo! Bom, pessoal... Vocês vão ver que radiciação nada mais é que uma operação matemática onde, dado uma potência e o grau, determinamos uma raiz. Né? Se a gente lembrar lá da potenciação, a gente sabe que 3 elevado a 2, isso aqui nada mais é que 3 vezes 3, não é isso? E esse resultado aqui seria o... 9, ou seja, 9 seria a potência dessa operação aqui. Então, na radiciação, vai ser dado para você o seguinte, vai ser dado o 9, tá okay? vai ser dado a potência e também a raiz aqui. No caso, na potenciação, a gente chama de expoente. Então, na radiciação, esses, é, esses elementos têm nomes é, diferentes, a gente já vai ver aqui, só que é dado exatamente isso, é dado uma potência e um índice. Isso aqui né, a gente também conhece como grau, como a gente viu na aula passada. Bom, então, dados esses dois valores aqui, o valor de conhecido, que na potenciação seria a base, o 3 aqui, no caso, seria a raiz, né? se a gente estivesse trabalhando com a radiciação. E como é que a gente expressa isso? Olha só, então, é, a gente teria algo parecido com isso aqui. Ó. Então, a gente teria aqui a raiz certo A raiz quadrada, então aqui o 2, que seria o expoente na potenciação, se torna índice aqui na radiciação. E o 9, que era a potência, vai ser agora aqui o nosso radicando. Então, ele tem um nome especial. Tá ok Então, essa operação aqui, né, a gente está querendo encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual a 9. Bom, esse resultado a gente já sabe aqui que é 3 Ok, pessoal? Então, observe que a potenciação e a radiciação são operações inversas, né? Enquanto que na potenciação a gente já tem a base e o expoente, então, o resultado dessa operação a gente já sabe encontrar, na radiciação a gente vai ter a potência e o índice e encontrar é, a nossa raiz, tá ok, pessoal? Então, são esses elementos, é esse nome que a gente dá a esses elementos. Então, 2 aqui, ele vai ser o índice né, na radiciação, Lá na potenciação ele era o expoente, então aqui ele vai ser o índice. É, o 9, enquanto que na potenciação ele era a potência, aqui ele vai ser o radicando, tá ok? Então, o 9 aqui é o radicando, enquanto que o 3, ou seja, o resultado dessa operação, a gente chama aqui de raiz, beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem os elementos da radiciação, tá ok? É, um detalhe muito interessante e a gente precisa saber também sobre a radiciação. É interessante a gente entender, pessoal, que a radiciação ela dá sentido à potência, a né, potência do tipo A elevado a N, com esse N aqui sendo uma fração. Observe que é, o raiz quadrada de 9, né, a raiz quadrada de 9, também poderia ser escrita da seguinte maneira. Olha só, a gente tem aqui 9 elevado a 1 meio. Então, esse 2 aqui, ele representa o índice é, do nosso radical aqui, e o 1 um é o expoente do 9 aqui, pessoal, tá ok? Vale lembrar, qualquer número pode ser expresso né, com o um expoente 1, um, é isso? Foi isso que a gente viu na aula passada. Bom, então, esse 1 um aqui representa esse expoente, enquanto que... O denominador aqui dessa fração representa o índice dessa operação, tá ok? Então, essa raiz quadrada aqui também poderia ser expressa dessa maneira. Então, agora a gente dá um sentido é, para potência onde o expoente é uma fração, tá ok? Então, isso é interessante a gente saber, né? Porque muitas vezes você vai ver é, expressões desse tipo aqui. E essas expressões, é, vale lembrar que isso aqui nada mais é que uma raiz cujo índice é o denominador dessa fração. Combinado, pessoal? Então, é interessante também a gente saber que isso aí são detalhes né, que fazem a diferença. A gente precisa saber também que em uma radiciação o sinal da raiz, então, o sinal desse número aqui ele é igual ao do radicando, pessoal. Então, na radiciação, é interessante saber que existe apenas uma raiz, tá ok? Existe apenas uma raiz e esse detalhe Faz também é, toda a diferença quando a gente vai trabalhar com equações do segundo, terceiro, quarto grau, ok? É interessante saber que quando a gente está trabalhando com a radiciação, o resultado é apenas uma raiz, beleza? E essa raiz tem o mesmo sinal que o nosso radicando. Então, olha só, pessoal, vamos descer um pouco mais aqui, tá ok? Vamos descer aqui para a gente entender bem o porquê é, que a gente precisa é, compreender que apenas é, na radiciação a gente tem uma raiz. Olha só, a raiz de 4, por exemplo, a gente sabe que a raiz de 4, né, esse é quando a gente suprime aqui, quando não tem nenhum número aqui, isso aqui expressa é, o número 2, o índice aqui é o 2, tá ok? Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 4. Bom, Raiz quadrada, a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Eu estou falando isso porque muita gente acha que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Isso aí está errado, tá ok? Esse resultado seria verdadeiro se a gente tivesse uma expressão do tipo x ao quadrado é igual a 4. Bom, qual é o número que elevado... A2 vai ser igual a 4. Aqui sim, pessoal. Aqui poderia ser o menos 2, porque menos 2 elevado ao quadrado é 4, como também poderia ser o número 2, número 2 positivo, que 2 elevado a 2 é 4. Então, aqui, para esse tipo de expressão, esse resultado seria verdadeiro. Ou seja, teremos aqui tanto menos 2 quanto 2 como solução dessa equação. Mas quando a gente está trabalhando com a radiciação, Okay? Então, o resultado aqui é apenas o número que tem o mesmo sinal okay? O mesmo sinal do radicando. Por exemplo, se a gente tivesse aqui a raiz é, cúbica de menos 8, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a menos 8? Bom, a única certeza que eu tenho é que esse número ele é negativo, não é isso? E se ele é negativo, qual é o número agora que multiplicado por ele mesmo... 3 vezes vai ser 8. Bom, você vai ver né, que esse número vai ser o menos 2, tá ok? Então, o menos 2 é o resultado dessa operação. O que a gente precisa saber também, pessoal, é que quando o índice é um número par, por exemplo, vamos encontrar aqui a raiz quadrada de menos 16. Bom, olha só, não existe, né, não existe solução para essa operação, porque qual é o número multiplicado por ele mesmo duas vezes? que vai ser igual a menos 16. Bom, você não vai encontrar esse valor, não é isso? Então, quando esse índice aqui é par, o radicando não pode ser um número negativo. Basta você lembrar disso, tá ok? Em outras situações, você vai encontrar tranquilamente. Então, quando o índice for ímpar, né? Então, quando o índice for ímpar, o radicando ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o índice for par, lembre-se desse detalhe. Se ele for par, o radicando tem que ser um número positivo, tá ok, pessoal? Então, basta a gente verificar esse detalhe, tá ok? O que a gente tem aqui é que o sinal da raiz vai ser igual ao do radicando, pessoal. Isso é muito interessante. Então, o sinal da raiz é igual ao sinal do radicando, né? E quando o índice for par e o radicando for um número negativo, não existe solução para essa operação, tá ok? Então, estaria certo a gente dizer aqui que essa solução não pertence ao conjunto dos números reais. Vocês vão ver que isso aqui a gente consegue resolver sim, mas trabalhando com um conjunto que a gente ainda não conhece, né, que seria o conjunto dos números complexos. Bom, seria interessante agora a gente trabalhar ou conhecer as propriedades da radiciação. E a primeira propriedade né, a primeira propriedade diz o seguinte, a raiz enésima, quando eu falo enésima, considere aí é, o índice sendo maior ou igual a 2, tá ok, pessoal? Então, a raiz enésima é qualquer número natural maior ou igual a 2. E a primeira propriedade, como eu falei, diz o seguinte, a raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. O que seria isso, né? Vamos utilizar um exemplo aqui. Se tivéssemos aqui a raiz é, a raiz enésima, então, vou utilizar um n aqui, esse n poderia ser 2, 3, 4, qualquer número natural maior ou igual a 2, se a gente tivesse a raiz enésima de um produto, por exemplo, a vezes b, ok? Então, a gente tem um produto aqui entre a vezes b. A gente poderia, né, esse valor aqui é igual a raiz enésima de a multiplicado pela a raiz enésima de de b tá então é, vale lembrar também isso é muito interessante que a gente entenda que o processo inverso aqui também ele é verdadeiro vamos utilizar um exemplo aqui olha só se a gente tivesse aqui a raiz cúbica de 5 vezes 4 bom então a gente tem a raiz cúbica de 5 vezes 4 né isso aqui é igual a raiz cúbica de 5 multiplicada pela raiz cúbica de 4. E isso aqui ó, a gente pode fazer processo inverso, tá ok? A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 4. Como os índices são iguais, a gente pode dizer que isso aqui nada mais é que é a raiz cúbica de 5 vezes 4. Então, a recíproca é verdadeira, beleza? Vamos agora para a nossa segunda propriedade. E ela diz o seguinte, olha só. A raiz enésima de um quociente, ou seja, um quociente do tipo A por B, né, que seria, no caso, aí uma divisão, é igual ao quociente das raízes de A e B. Pessoal, estou falando o seguinte, ó, se você encontrar, né, se você é, calcular aí a raiz enésima da, de uma divisão, ou seja, de divisão entre A e B, isso aqui nada mais é que a raiz enésima de A dividida pela raiz enésima de B. Bom... Vamos utilizar um exemplo aqui, olha só. A raiz quadrada de 9 dividido por 4, isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 4. Como a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2, o resultado aqui seria 3 meios, tá ok? Lembrando que o B... Aqui, essa raiz aqui tem que ser diferente de zero. O valor que está no denominador aqui tem que ser diferente de zero. Isso aí a gente viu lá na aula de divisão, né? O denominador ele tem que ser um número diferente de zero, pois senão a gente cairia em uma indeterminação matemática, não é isso, pessoal? Indo para a terceira propriedade, ela diz o seguinte. A raiz enésima de um número elevado a um expoente m é calculada elevando-se o radicando ao expoente. Olha só. Vai ser interessante a gente enxergar também essa propriedade, a gente vai explicá-la utilizando uma potência com um expoente sendo um número fracionário, quer ver? Olha só, eu estou dizendo para você o seguinte, ó, que a raiz enésima de um número elevado a um expoente, vamos imaginar aqui a raiz enésima, né, então a raiz enésima de um número, isso aqui, essa raiz elevada a um expoente m, então vamos colocar aqui o expoente m, isso aqui nada mais é que a raiz enésima, Okay? A raiz enésima desse número e esse número sendo elevado aqui a esse expoente m. Pessoal, fica fácil de verificar essa propriedade aqui se a gente transforma essa raiz enésima de A da seguinte maneira: olha só, então a gente tem aqui A elevado a 1 sobre n, não é isso? Foi isso que a gente viu no começo da aula. E tudo isso aqui está elevado a m, não é isso? Utilizando a propriedade é, que a gente viu lá na potenciação. Então, a gente tem aqui potência, onde a gente tem o um expoente de uma potência. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, a gente tem aqui 1 sobre n multiplicado por n. Isso aqui nada mais é que m dividido por n. E, transformando de novo, é, colocando tudo isso aqui dentro de um radical, a gente vai ter o seguinte, ó, a raiz de a, então, a raiz onde o n é o índice, então, a gente vai ter aqui o n, é, certo? Certo? E o m aqui é o expoente de a, então a gente tem aqui a raiz enésima de a elevado a m. Então, essa propriedade a gente consegue enxergá-la né, quando a gente transforma o radical nessa expressão aqui, onde tem uma base e um expoente fracionário. Vamos utilizar um exemplo aqui para entender bem é, essa propriedade, olha só. Se tivéssemos aqui, pessoal, a raiz quadrada, ou melhor, a raiz cúbica de 2 elevado a 2, então, se tivéssemos aqui essa situação, como é que a gente calcularia isso? Bom, isso aqui nada mais é que a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Ou seja, a gente teria aqui a raiz cúbica de 4, tá ok? Então, essa propriedade né, se aplica nessas situações aqui, onde a gente, é, com certeza, vai precisar em algum momento. É interessante que a gente conheça... Essa propriedade aqui, tá ok, pessoal? Vamos agora para a propriedade 4. E ela diz o seguinte, ó, a raiz enésima de uma raiz enésima pode ser obtida mantendo o radical e multiplicando os índices. Então, exemplo para você é o seguinte, ó, se a gente tivesse aqui a raiz é, enésima de um número, tá ok? Desse número A. Então, a gente queria calcular aqui uma raiz cujo índice é M, né? Como é que a gente calcula isso aqui? Bom, a gente mantém esse radicando, que seria A, e a gente vai ter aqui uma nova raiz, onde o um novo índice é o produto dos índices anteriores, tá ok? Então, a gente vai ter aqui m multiplicado por n. E fica fácil de enxergar essa propriedade se a gente transformar esse primeiro radical aqui nessa expressão. Então, a gente teria aqui a elevado a 1 sobre n. Tudo isso aqui estaria elevado a 1 sobre m, não é isso? Pois essa expressão, que seria esse radical aqui, estaria elevado a 1 sobre m. Não é isso, pessoal? Então, isso aqui nada mais é que a elevado a 1 sobre m multiplicado por 1 sobre n. Então, a gente está aplicando aquela propriedade da potenciação. Esse resultado aqui nada mais é que 1 sobre m vezes N. Bom, como o denominador ele se torna índice do radical, então, isso aqui seria nada mais, nada menos que é a raiz de m vezes n, não é isso? De a. Então, olha só, pessoal, a gente aplicou aqui algumas propriedades da potenciação também, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer a potenciação, ok? E olha só, a quinta propriedade diz o seguinte, se o índice da raiz e o expoente do radicando tiverem fatores em comum, então podemos simplificá-los. Pessoal, olha só, para ficar bem simples o nosso entendimento aqui, ó, se tivéssemos aqui a raiz é, oitava, tá, ok? a raiz oitava de 9 elevado a 4, como é que a gente pode resolver isso aqui? Perceba que 8 e 4 são fatores em comum, não é isso? Então, é, a gente pode simplificar como uma fração, né? Então, como a gente sabe que essa expressão aqui também pode ser expressa, através da potenciação, onde a base é 9 e o expoente é 4 sobre 8. Então, a gente pode resolver essa expressão aqui simplificando, ou seja, dividindo o 8 é por 4, e o 4 também é divisível por 4. Então, a gente pode dividir tanto o 8 e o 4 por 4, não é isso, pessoal? Então, isso aqui nada mais é que a raiz de quem? 8 dividido por 4 é 2, então a gente não precisa escrever nada aqui, e 4 dividido por 4 é 1. Então, isso aqui nada mais é que 9 elevado a 1, que é 9, não é isso? E a raiz quadrada de 9 nada mais é que 3. Olha só que interessante. É fácil entender o porquê isso aqui dá certo. Olha só, 9 elevado a 4 dividido por 8 é a mesma coisa que a raiz oitava de 9 elevado a 4. Não é isso, pessoal? O 8 aqui é o índice da nossa raiz aqui. Beleza? Então, a gente pode simplificar tanto o 4 por 4 e o 8 por 4. Então, a gente ficaria aqui com 9 elevado a 1 sobre 2 e isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de 9 que é 3 então a gente consegue enxergar essa propriedade através uh, dessa expressão aqui que é uma expressão que faz parte da radiciação, tá ok pessoal? e essa propriedade aqui ela é muito importante porque, olha só, se a gente tem aqui a raiz enésima de um número, vamos colocar aqui a elevado a m, essa essa expressão aqui, pessoal, é igual a essa outra expressão aqui, olha só. Isso aqui nada mais é que a raiz de n multiplicado por p, de a elevado a m multiplicado por p. Então, eu utilizei aqui o mesmo valor, um fator igual, onde essa expressão é igual a a essa segunda expressão aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente tivesse aqui a raiz quadrada de 3 elevado a 3, ok? Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de 3 elevado a 3. Essa expressão aqui é igual a essa segunda expressão aqui, ó, onde a gente tem aqui 2, certo? 2 eu vou multiplicar por... Hum, vou escolher um número qualquer, vou multiplicar por 4. Bom... Essa expressão só vai ser igual a essa se o expoente aqui, no caso é 3, for multiplicado por 4 também. Então, observe que tanto o expoente quanto o índice foram multiplicados pelo mesmo número que é 4, ou seja, isso aqui nada mais é que a raiz oitava de 3 elevado a 12. Pessoal, essa expressão aqui é igual a essa expressão. Se você pegar uma calculadora e calcular a raiz é quadrada de 3 elevado a 3, isso aqui vai ser igual a raiz oitava de 3 elevado a 12, ok? Isso aqui é muito interessante que a gente conheça. Quer ver? Vamos responder aqui um pequeno probleminha, olha só. Olha só, pessoal, aqui pede o resultado do produto abaixo. Então, olha só, a gente tem aqui a raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz cúbica de 4. Observe que a gente não pode fazer essa multiplicação porque os índices aqui são diferentes, não é isso? E isso aqui a gente viu na primeira propriedade. Eu posso só multiplicar, então, poderia, assim, transformar isso aqui em apenas um radical, certo? Se os índices aqui fossem iguais e, no caso aqui, são diferentes, não é isso? Então, como é que a gente pode resolver essa expressão, esse produto aqui? Pessoal, para a gente resolver isso aqui, a gente poderia transformar esses índices é, em números iguais, certo? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui o número 2, pois não está aparecendo nada aqui, então é o 2. E aqui a gente tem o número 3 como índice. Uma jogada interessante aqui é multiplicar o 2 pelo 3 e o 3 pelo 2. Só que eu não posso apenas multiplicar os índices dessas expressões por um número, certo? É, essa expressão aqui seria diferente, né? a raiz quadrada de 3 seria diferente da raiz sexta de 3. Pessoal, para isso aqui ser igual, é, o número que eu multipliquei aqui por 2, no caso seria 3, eu teria que multiplicar aqui também pelo expoente do nosso radicando, tá ok? Então, a raiz quadrada de 3 seria igual à raiz sexta de 3 elevado a 3, tá ok? Da mesma forma, a raiz cúbica de 4 vai ser igual a... A raiz sexta, então observe que agora eu multipliquei por 2 ali, a raiz sexta de 4 elevado a 2, pois o 2 foi o fator que eu multipliquei aqui por 3, tá ok, pessoal? Então isso aqui é, é igual à raiz cúbica de 4. Observe agora que as duas expressões possuem índices iguais, tá ok? E essa foi a forma né, da gente transformar esses índices no mesmo valor. Bom, então agora a gente tem aqui a raiz sexta de 3 elevado a 3 e raiz sexta de 4 elevado a 2. Agora sim a gente pode multiplicar, pois os índices são iguais. Então a gente vai ter aqui a raiz sexta de 3 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a 2. Então a gente tem aqui 3 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a 2. Olha só que interessante, né? Então a gente vai ter aqui a raiz sexta de... 3 elevado a 3 é 27 e 4 elevado a 2 é 16. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter a raiz sexta de 27 vezes 16. Se você fazer esse cálculo aí, 27 vezes 16 é igual a 432. tá ok, pessoal? Então, aqui a gente utilizou é, algumas propriedades, né? A gente utilizou aqui a primeira e a quinta propriedade, tá ok? Então, é muito interessante a gente conhecer essas propriedades, pois você vai precisar em algum momento, tá ok? Vamos agora conhecer a racionalização, o processo da racionalização. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente agora vai falar um pouco da racionalização. Então, esse processo, você vai ver que nada mais é que transformar uma fração onde no denominador tem um número irracional e a gente vai transformar esse número irracional em um número racional, tá ok? Então, a gente vai racionalizar, beleza? E vocês vão ver que esse número ele não vai mudar de valor, a gente vai apenas mudar a forma de expressá-lo, tá ok? Então, isso é que a gente tem que entender. A gente vai ver aqui três situações. Na primeira, é a raiz onde o índice é 2, é tá ok? Então, no denominador, quando a gente tem uma raiz, cujo índice é 2, ou seja, uma raiz quadrada. A segunda situação é quando o índice dessa raiz é diferente de 2. E na segunda situação é quando a gente tem uma subtração e uma adição envolvendo a radicasta, ok? Então, vamos lá, vamos ver essas três situações. Olha só. Pessoal, a primeira situação é exatamente essa. Então, a gente vai racionalizar um número cujo denominador seja uma raiz quadrada. Por exemplo, se a gente tivesse aqui 3 dividido, pela raiz quadrada de 2. Então, aqui a gente tem uma raiz quadrada. E como é que a gente faz essa transformação, pessoal? Nessa primeira situação, basta a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo número que está no denominador. Então, a gente tem aqui raiz de 2. Então, a gente vai multiplicar o denominador pela raiz de 2 e o numerador também pela raiz de 2. Observe que a gente tem aqui uma divisão envolvendo números iguais, certo? E essa divisão, esse resultado vai ser igual a 1. Ou seja, eu estou multiplicando 3 dividido por raiz de 2 por 1. Então, o resultado final ele não vai mudar. O que a gente vai mudar aqui é a forma de expressar esse número aqui, tá ok esse número original. Bom, 3 vezes raiz de 2 nada mais é que 3 raiz de 2, não é isso? Enquanto que raiz de 2 vezes raiz de 2... Então, a gente tem a multiplicação aqui de dois números, né? onde o, o índice aqui, os índices são iguais. Então, isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, não é isso? Então, isso aqui nada mais é. Então, a gente pode cortar o 2 com o 2 aqui do índice. Isso aqui vai ser igual a 1, não é? Então, a gente vai ter aqui 3 raiz de 2 dividido por 2, tá ok, pessoal? Então, a gente, quando a gente corta aqui... né então, quando a gente corta esse índice com o expoente aqui, isso aqui vai ser 2 elevado a 1, e 2 elevado a 1 é igual a 2, né? Então, esse cortar aqui é bom que a gente entenda o porquê a gente cortou. Bom, raiz quadrada de 2 elevado a 2, nada mais é que 2, não é isso? o 2 que está aqui no radicando, elevado a 2 dividido por 2. Então, aqui a gente tem o expoente e o índice que é 2. 2 dividido por 2 é 1, e 2 elevado a 1, é igual a 2. Então, observe que quando no denominador a gente tem uma raiz quadrada, então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2. E nas três situações que a gente vai ter aqui, pessoal, tanto o numerador quanto o denominador serão números iguais, tá, ok? Pois a gente vai multiplicar apenas pelo número 1, que não vai alterar o valor original do número. Se você pegar o calculadora aí, e é, dividir 3 por raiz de 2, o resultado vai ser o mesmo que 3 multiplicado por raiz de 2 dividido por 2. Posso, pode fazer o cálculo aí que você é, vai encontrar o mesmo valor nessas duas expressões, tá ok? Vamos agora para a nossa segunda situação. E a segunda situação, pessoal, é quando a gente quer racionalizar um número cujo denominador seja uma raiz cujo índice é diferente de 2. Por exemplo se a gente tivesse aqui 1 dividido pela raiz quinta, então, pela raiz quinta de 3. Observe que agora a gente não está trabalhando com a raiz quadrada. E como é que a gente faz isso? Pessoal, é bem simples. Observe que o mesmo número que a gente for multiplicar pelo numerador, a gente vai ter que multiplicar pelo denominador, porque a gente está é, multiplicando esse número original por 1, não é isso? E quem vai ser esse número, que a gente chama também, que eu acabei esquecendo de falar aqui, esse número que a gente está encontrando aqui é o fator racionalizante, tá ok? E quando o índice é diferente de 2, como é que a gente vai calcular esse fator racionalizante? Pessoal, o radical, ou melhor, o radicando vai ser o mesmo. O que vai mudar aqui é o seguinte, olha só. Então, o índice aqui vai ser o próprio 5, então a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3. A única diferença aqui, pessoal, é que o expoente do radicando vai ser o valor do índice, então, observe a parte original aqui, o índice menos o expoente aqui que está no é, radicando original. Então, a gente vai ter aqui 5 menos 1, não é isso? Então, o que a gente tem aqui é 1, 5 menos 1 é igual a 4. Então, o fator racionalizante vai ter como expoente no radicando o número 4, tá ok? Então, isso aqui vai ser igual a raiz quinta de 3 elevado a 4 dividido... Pela raiz quinta, então, observe que a gente tem aqui um produto envolvendo índices iguais. Né? Isso, então, a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4. E por que a gente fez isso? Olha só que interessante. Então, a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 4 dividido pela raiz quinta de 3 elevado a 5. Esse foi o nosso objetivo, deixar o expoente aqui igual ao índice e... Quando a gente vai cortar isso aqui, né, vamos tirar esse radical do denominador. Então, a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 4 dividido por 3, beleza, pessoal? Então, esse aqui, né, aqui seria o resultado, se você quisesse continuar aqui, 3 elevado a 4 é 81. Então, a gente teria aqui a raiz quinta de 3, é, ou melhor dizendo, de 81 dividido por 3, beleza, pessoal? Então, isso aqui seria o resultado da nossa expressão. E se você dividir aí 1 pela raiz quinta de 3, esse resultado aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quinta de 81 dividido por 3. Beleza? E nossa terceira situação é, é o seguinte, pessoal. A gente vai racionalizar um número cujo denominador seja uma adição ou subtração envolvendo radicais. Tá? Okay? Vamos fazer apenas uma, pois a tanto uma quanto a outra, vai, segue o mesmo padrão. Observe aqui, ó, se a gente dividisse 1 pela raiz é, quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Pessoal, o fator racionalizante vai ser igual ao denominador. Vai ser igual ao denominador. A única diferença aqui vai ser o sinal. Se estava somando, agora a gente vai ter uma expressão onde o raiz de 3 e o raiz de 2... É, vai ter uma subtração, tá ok? Vamos ter uma subtração entre raiz de 3 e raiz de 2. Bom, então o fator racionalizante ele é igual tanto no numerador quanto no denominador, não é isso? A gente vai ter a mesma expressão, raiz de 3 e raiz de 2, trabalhando com uma subtração. Então, raiz de 3 menos raiz de 2. Quanto que no denominador também vai ser raiz de 3 menos raiz de 2. Lembrando que o fator racionalizante ele vai ser igual tanto no numerador quanto no denominador, beleza, pessoal? Então, 1 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 é raiz de 3 menos a raiz de 2. E quando a gente tem um produto de fatores, então, a gente tem aqui o produto da soma pela diferença. Então, a gente tem uma propriedade né, que a gente trabalha em produtos notáveis, que quando isso aqui acontece, o resultado dessa expressão aqui nada mais é que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro ali, que seria raiz de 3, é isso aqui menos o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de raiz de 2, tá ok, pessoal? Isso aqui nada mais é que a raiz de 3 menos a raiz de 2, dividido aqui, ó, a gente tem o um quadrado, tem um expoente aqui de uma raiz, a gente viu uma propriedade aqui nessa aula, certo? Nada mais é que a raiz quadrada de 3 elevado a 2 menos a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Bom, vai ser a raiz de 3 menos a raiz de 2, dividido, então a gente pode aqui simplificar, né? Podemos cortar aqui 2 com 2 e 2 com 2. Ficaríamos aqui com 3, 3 menos 2 é igual a 1, um, não é isso, pessoal? Então, a gente ficaria aqui com o resultado igual a 1. Um. Bom, o resultado disso aqui seria a raiz de 3 menos a raiz de 2. Olha só que maravilha, não é isso? Então, é, a gente finaliza aqui a nossa aula. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula, a gente dá início aos assuntos que estão no edital do concurso. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui o nosso assunto né, envolvendo a radiciação e a racionalização. E na próxima aula a gente se vê. Aproveite para se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Combinado? Então, até mais e valeu!